Hoje, 3 de julho, é o Dia Internacional das Cooperativas e eu não poderia estar num lugar mais representativo do que aqui, com meus amigos Mauro e Edileide e toda a equipe que atua aqui na Concessip, que é uma cooperativa rocheda, parceira de muitos projetos e especializada em reciclar. Aqui, a turma dos catadores e catadoras faz a coleta, a triagem, a separação, e a destinação dos materiais recicláveis. São verdadeiros agentes ambientais que atuam com grande responsabilidade social. Por isso, no dia de hoje, aqui na Concecipe, saúdo a todas as cooperativas que, através de um modelo de negócio tão humanizado, batalham por um mundo melhor, com justiça social, com igualdade, com democracia e solidariedade. E esse é o caminho, e nós estamos juntos nele.